Viva o nosso muito bom dia, boa tarde para si que está em companhia do canal do YouTube da Record Digital Angola Nós somos Conversa na Record Digital Angola E hoje estamos com a Secretária Municipal do Movo Angola, a Engenheira Yolanda Sampaio Senhora Secretária Municipal do Movo Angola, nosso muito boa tarde Boa tarde E seja bem-vinda ao Conversas na Record Digital muito obrigada, é um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje partilhar de alguma forma algumas ideias junto com a Record. Recentemente nomeada para o cargo de Secretária Municipal eh, da MOVO eh, como é que está a ser esta experiência? Está a ser uh, uma experiência muito boa, uh, temos aprendido muito, uh, depois do empossamento tivemos, tivemos alguns desafios. E conseguimos até agora, com a ajuda da população, dos nossos colaboradores diretos e indiretos, darmos a volta por cima a alguns obstáculos. Mas tudo é possível quando a gente tem uma equipa forte. E acreditamos na nossa equipa, acreditamos na sociedade bengalense. E isso faz com que os desafios tornem-se possíveis. É um cargo de muita responsabilidade muito trabalho e onde é que fica a família neste caso a família a família tem sempre um lugar especial eles têm sido o meu alicerce meu porto seguro acreditamos que toda e qualquer sociedade só é forte se tivermos famílias fortes e não deixa de ser não é tenho dito que se a gente dá algum passo Graças à família, que tem sido o nosso porto seguro. Não é? Temos que saber conciliar uh, os trabalhos uh, fora de casa e dentro de casa. Quando estou uh, a trabalhar pelo Novo Angola sou a secretária, mas dentro de casa, sua mãe, sua filha, sua prima, sua sobrinha... Sou aquela pessoa que a família espera. Tenho feito o possível para não decepcionar a família. Ok. E nestes trabalhos, nessas lides e em vários outros sítios onde trabalha também a professora, um... As amizades são muito importantes. Tem muitos amigos? Olha, na minha parte, acredito que sim. Agora, não sei se eles consideram uma amiga, não é? Mas eu sei que sou uma pessoa fácil de lidar. Tenho muitas amizades. Acredito que sou de temperamento bom, né? Brando. E gosto de fazer amizades. E eu acho que... Todo, nós temos aquele privilégio de estarmos no ministério em que facilita o contacto com outros e facilita a amizade, não é? uma amizade mais pura e sadia dentro do seio uh, de, de, de, de educação. Não é? Já agora, quais são as amizades que prefere As de antes ou as de agora? Uh, tudo na nossa vida tem uma razão de ser. As amizades antigas. São sempre bem-vindas Não digo que são melhores Mas são sempre aquelas que fizeram Que a gente fosse essa pessoa que é hoje não é? E é, é, atual De algum modo Deus sabe que elas estão a existir hoje Na nossa vida Eu não digo que uma ou outra é melhor que, que, que, que outra não é? Eu digo sim que Cada pessoa tem o seu, o seu espaço E o seu tempo dentro do meu coração Estamos a falar até Dos gostos da Secretária Municipal do Movo Angola Caim em Benguela. Um, gosta de filme? Gosto, mas são muito romântica em filmes. <risos> Pode partilhar connosco e com os nossos telespectadores qual é o tipo de filme que, que já viu e gostou muito? Eu gosto muito uh, gosto de muitos filmes, né? uh, filmes de ação, filmes de terror, filmes de romance. Uh, por, uh, Fronteira Negra, acabei de assistir, aliás, há pouco tempo né, foi lançado, gostei muito, mas acredito que um dos filmes que muito me cativou até hoje, apesar de ser antigo, é o Titanic. Oh, oh, o Titanic. Mas porquê? <risos> A história em si, não é? Uh, apesar de ser ficção, mas uh, com algum fundo da realidade daquilo que aconteceu uh, há alguns anos atrás, nós podemos ver que o cinema conseguiu conselhar. Uh, área sentimental ou emocional com aquilo que foi a queda do Titanic, né? foi, foi um filme que trouxe uma história que fez as pessoas gostarem mais do cinema né eu lembro que naquela altura apesar da demora do filme eu era apaixonada por aquele filme e assistia quase sempre como é que se diverte apesar de que nós estamos a viver esse tipo de situação atualmente uh... Eu sou aquela pessoa que gosto de despir as vestes de cada área. Quando estou como secretária ou como profissional de educação, estou naquele momento dentro de casa uh, e no momento livre. Gosto de ser eu mesma, não é? Gosto de cuidar de mim, cuidar das coisas que eu gosto, estar a fazer uma leitura, estar a preparar as, as, as coisas que eu gosto de cozinhar. Então, é, às vezes preparar um prato de frente para a família, fazer alguma sobremesa agradável, me divertir, rir, ter um momento para mim, cuidar de mim, cuidar da minha mente, cuidar das, das, das minhas ideias. Eu gosto de ter o meu espaço também. Então, final de semana, de, de, quando em vez, eu gosto de me desligar do mundo do trabalho, mas para ficar a cuidar do meu mundo, não é interior, que é, inclui também dividir também um pouquinho com a família, mas também preciso do meu tempo. Saindo do cinema para a literatura, há um livro especial que leu ou que gostaria de ler? É assim, eu leio muitos livros, não é? Eu estou ligada à área da política, uh, vejo, gosto de ler livros ligados não é? à forma de liderar, eu, como lidar com a gestão de recursos humanos e livros ligados à minha área de formação, que é a área de, das TICs, não é? porque fui formada em Engenharia Informática de Gestão. Mas o livro que mais me agrada e é um livro que eu leio e não me canso de voltar a ler, é a Bíblia. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer leituras bíblicas e eu acho que é um dos livros, como se diz, é o maior livro que já existiu e para mim é o melhor livro que existe. Já agora, qual é o seu prato favorito? Ai meu Deus! É assim, eu gosto de um prato bem feito, não é? Uh, sou fã do cozido, cozido a portuguesa, ou cozido mesmo uh, de bacalhau. Sou fã de cozidos, não é? Mas uh, gosto também muito de grelhados. Eu não tenho um prato, um prato específico porque depende muito da forma como foi confeccionado, não é? Isso é como diz tudo, eu gosto de olhar para a comida e me conquistar com os olhos. E Isso é como faz a, a ter a comida agradável. Também ocupa um cargo de destaque num dos clubes mais emblemáticos do futebol, 1 de maio. É, a pergunta que nós queremos fazer é qual é a opinião que tem sobre o desporto atualmente? Olha, eu acredito que nesta fase uh, em que vivemos sobre o Covid, o desporto está a, digo, a crescer uh, na forma de como lidar com este novo desafio para que não pare, não é? Uh, temos muitos desafios e nós, o 1 de maio, viemos uh, querer trabalhar com novos desafios, com nova visão. Não queremos mudar aquilo que é o futebol, a característica do futebol benguelense, que é ganhar e ter um destaque dentro e fora da nossa província e do nosso município em particular. Nós gostaríamos de estar lá em cima, nos padrões mais altos de Angola a nível do desporto. Vamos trabalhar e queremos trabalhar, não só com jovens, mas com pessoas com mais experiência, para que consigamos conquistar aquilo que está, vamos dizer, que estava a tentar ser perdido. não é? Vamos tentar abraçar todas as forças para conseguirmos conquistar tudo aquilo que merecemos. Benguela merece. Benguela é uma província de nome, renome, e acreditamos que juntos seremos capazes. Acredito no 1 de Maio, acreditamos nos adeptos, acreditamos na sociedade civil E temos fé que com todos iremos vencer Agora vamos para o jogo de palavras O sim ou não, palavras também que obviamente têm que ser comentadas Vamos começar com a primeira palavra que é Benguela, cidade, uh, sim. Benguela sim, Benguela sim, uma cidade linda acolhedora, apaixonante, sou fã de bem ela. Pobreza? Não, porque a pobreza faz com que muitos males também possam esconder-se por trás dela, como os constantes aumentos de assaltos, a prostituição e a falta de daquilo que é a moralização não é, das pessoas, porque às vezes a falta de bens faz com que as pessoas perdam a moral. injustiça. Sim, temos que ser o mais justos possível, apesar de sermos imperfeitos, mas a justiça é um bem necessário, não é? é pois, às vezes falhamos não é, em sermos justos, mas é até bíblico, não é? Vamos, quanto mais justos formos, melhor para nós e para a sociedade. Ok, uma outra palavra, tem muito a ver com a secretária municipal de Movangolo, que é solidariedade. Ah, as pessoas conhecem, não sabem que eu sou solidária por natureza também. Sim, solidariedade sim, porque é algo que não só ajudamos o próximo, mas faz bem a nós. Eu tenho dito que é mais prazer, como é bíblico também, há é mais prazer em dar do que em receber. Melhor ainda para nós que damos, porque imagina lá quando queremos oferecer um presente. A satisfação que a gente tem de comprar, embrulhar, oferecer, é mais alegria para nós do que a pessoa talvez que vai receber. Família? Família ah, é tudo. Família sim. Porque a família é tudo. É uma situação que coloca, coloca nos pode colocar para cima ou para baixo, independentemente de que tipo de família a gente tem falsidade Não. A falsidade é algo que, infelizmente, hoje temos que lhe dar. Porque a gente nunca sabe quem é quem, né? E é difícil quando a gente confia em alguém e não é bem aquilo que a pessoa esperava. Então é algo que não devia existir. Futebol. Ótimo. Sim, né? Futebol sim, porque eu sou de uma família de futebolistas. Quem conhece a família Leitão sabe do histórico e eu faço parte... De parte de mãe, né? A minha mãe é dos leitões e ela também sempre foi. Então, nós somos fãs do desporto. Ok. Angola? Ah, Angola, sim. A Angola tem muito para dar. A gente, como toda a casa, temos altos e baixos. Mas, se formos, cada um dentro da sua área, trabalharmos para o engrandecimento desta que é nossa e de todos, poderemos ser uma grande potência. Então, acredito em Angola. Acredito em nós, angolanos, acredito na nossa solidariedade e acredito em Angola. Já agora, a última. Esta, obviamente, a secretária Municipal irá dar um sim. Mova Angola. Ah, Mova Angola, sim. <risos> é um filho que a gente está a criar, deram-nos para criar neste momento, não é? Não sabemos por quanto tempo vão confiar em nós essa liderança, mas está a ser um desafio agradável. Uh, e principalmente porque é um trabalho que está a ser feito por equipa. E só com a equipa forte poderemos chegar para mais bem para bem longe. E, e já agora, quais são os projetos que estão estruturados no Movangola? Nós agora estamos a abraçar o projeto Fica em Casa, que foi lançado a nível uh, nacional em Luanda, uh, isto no uh, mês passado. Mês passado. Nós recebemos esse desafio para começarmos a trabalhar este mês. Já estamos a tratar junto das entidades governamentais para conseguirmos dar asas a esse projeto. E é um projeto de sensibilização, educação, moralização às populações para que possamos ajudar a mais pessoas a prevenirem-se contra este grande mal que é a Covid-19. Uh, Engenheira Yolanda, muito obrigado por nos ter concedido esta entrevista aqui no Conversas uh, da Record Digital Angola. Nós agradecemos muito, mas muito mesmo. Quero deixar uma palavra um, para este projeto de programa um, que estará sempre disponível no canal do Youtube. Olha, uh, gostaria de desejar toda a força que creiam, que façam com que mais pessoas partilhem os conhecimentos e ajudem a nossa sociedade a melhorar. E é bom saber que vocês estão a trabalhar com jovens. Muitos dos jovens que estão a trabalhar com Record talvez estariam no mundo do desemprego, mas hoje têm um local para trabalhar e para sustentarem famílias. Uh, ajudem, criem formas de dar informações também para que outros jovens possam trabalhar com vocês e sempre contarem conosco que nós estamos aqui prontos para servir por uma Angola melhor e por uma Benguela mais sólida Muito obrigado mais uma vez Muito Ok, então terminamos a conversa com Yolanda Sampaio, secretária municipal de Move Angola em Benguela e também está no dirigismo desportivo ocupa um cargo de destaque no 1 de maio de Benguela e nós colocamos um ponto final aqui ao Conversas na Record Digital Angola não esquece, sigam as nossas páginas nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Um forte abraço para si. Estamos juntos a próxima com mais uma Individualidade de Benguela. Forte abraço.